Evolução e Constituição do Mental Superior Fabiana Donadel, Grupo Espírita Ramatiz, Lages, Santa Catarina Apresentado no 4o Congresso Brasileiro de Apometria, 5 a 7 de setembro de 1997, Porto Alegre, Rio Grande do Sul A grandeza de um homem consiste em sua decisão de ser mais forte que a condição humana Albert Camus, escritor francês Amigos do plano físico, paz e bem em seus corações e mentes. Não temos pretensão de ser considerados experts na ciência da mente. Somos apenas estudiosos e pesquisadores que despidos do corpo físico permanecem na busca incessante de conhecer o ser humano, em sua origem espiritual e na sua caminhada evolutiva até os dias atuais. Sendo assim, queremos compartilhar com os amigos encarnados um meio seguro e confiável para o diagnóstico de problemas cujos sintomas se manifestam no corpo físico, tanto a nível orgânico como a nível mental. O ser humano ainda tem segredos ocultos em si mesmo que haverá de descobrir. Alguns desses segredos encontram-se na leitura do mental superior, que está interligado aos demais corpos e, através de sua estrutura sutil, é capaz de guardar preciosas informações acerca da personalidade encarnada. Boa vontade, fé nas intuições, treinamento para a visão psíquica e conhecimentos básicos da anatomia do mental superior são elementos essenciais para o diagnóstico através deste corpo detentor de muitas facetas capazes, se desordenadas, de prejudicar o concurso positivo dos ideais encarnatórios. Como os amigos podem ver, não se trata de tarefa difícil e, associando-se ao manancial de técnicas de tratamento já conhecidas, com absoluta certeza transformar-se-á em poderosa ferramenta para os trabalhos anímico-espirituais, provendo maior eficiência e eficácia dos mesmos. Está em suas mãos a tarefa de efetivar esta técnica, levando-a ao conhecimento de um número maior de pessoas a fim de que seja pesquisada e utilizada para o auxílio daqueles que se encontram em sofrimento. Paz a todos. Mantaná. Nota. Foi assim que este amigo de outras eras se apresentou no dia 7 de julho de 1997, quando busquei reordenar o trabalho de pesquisa sobre o mental superior para sua apresentação no quarto Congresso Brasileiro de Apometria. Mais uma vez se fez presente com um grupo de entidades, conforme já fizera outras vezes. Este grupo é formado por três homens e três mulheres, e faz parte da equipe Mahadon do Templo da Paz, Amor e Fraternidade, dirigida pelo irmão Mahaidana. Ele e seus cinco companheiros denominam-se como sendo parte integrante da equipe científica holística. Cada componente tem uma especialidade, mas conhece as outras áreas de atuação da equipe. São coordenadores deste apêndice da equipe Marradon, que conta com colaboração e inúmeros espíritos interessados nas ciências da mente. Mantaná configura-se como indiano. De aspecto jovem, sua pele escura é realçada por longa veste branca, debruada com azul índigo. No peito, leva um medalhão com a insígnia da equipe Marradon. Seu rosto tem traços que o definem como alguém muito determinado e tranquilo. Esta tranquilidade parece ampliada pelo halo de luz amarela e verde, que emerge de seu chakra coronário. Cada componente da equipe tem as vestes brancas debruadas com cor diferente, verde jade, azul celeste, laranja claro, violeta e prata. Um dos espíritos femininos vestes debruadas com a cor prata, Intui os desenhos e descrições dos mentais para que estejam de acordo com a realidade espiritual do paciente atendido. Ela ainda não me permitiu ver seu rosto, nem disse o nome que utiliza na equipe a qual pertence. Mantaná, obrigada pela confiança e paciência com as quais tem conduzido parte do meu aprendizado nesta e em outras existências pregressas. Que Deus nos ilumine para conseguir. Fabiana Donadel